Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou estar fazendo esse anelzinho aqui para vocês, ok? Olha só, bem bonitinho. Tá bom? Bom, a pérola é opcional, vocês colocam se vocês quiserem, tá? Eu vou precisar de uma agulha para costura, para fazer o acabamento, costurar a pedrinha, uma agulha de crochê, de 1.25 milímetros tá linha linha vocês podem estar utilizando aquela que tem no brasil sabe aquela bem simplesinha e tal todo mundo já conhece vocês podem estar utilizando ela tá bom uma linha de algodão ok bom eu acho que foi o ano passado se não me engano não lembro tá eu já fiz esse anel aqui ó Tá, então para quem não assistiu, eu vou deixar o vídeo aí embaixo na descrição. Então, aqui o começo: se vocês quiserem fazer laço mágico, vocês podem estar fazendo ou quatro correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o laço mágico, tá? Que para mim é mais fácil. Então, aqui eu puxo a laçadinha, faço uma correntinha, tá? Então, aqui dentro, eu vou fazer assim, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, eu vou fechar aqui pegando as duas laçadinhas do ponto baixo e vou fazer um picô com um ponto baixíssimo, tá? Aqui assim, ok? Faço uma correntinha e vou repetir novamente ó um ponto baixo uma duas três correntinhas pego as duas cordinhas aqui do ponto baixo e fecho um picô com um ponto baixíssimo faço uma correntinha e vou repetir novamente tá um ponto baixo três correntinhas Pego as duas cordinhas do ponto baixo e fecho um picô com um ponto baixíssimo. E faço uma correntinha. Então, aqui eu já tenho três picô. Eu vou dar a volta e vou ficar com seis picô. Então, aqui eu segui fazendo, tá? E fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis picô, tá? Agora eu faço uma correntinha. Vem aqui onde eu iniciei, tá? Aqui nesse pontinho e fecho com um ponto baixíssimo, ok? Aqui depois é só puxar, tá bom? Então, agora eu vou fazer a segunda carreira. Eu vou subir aqui três correntinhas para dar altura e vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de espaço, tá? Tá? então aqui onde tem o um ponto baixo eu vou fazer um ponto alto tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui no ponto baixo ó, entre os picô bem aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto olha só vai ficar assim tá então um ponto alto Vai ficar entre os picos, tá? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e um ponto alto aqui no ponto baixo. Ok? Então, aqui eu fiz as cinco correntinhas. Um, dois, aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo então agora eu vou fazer a terceira carreira uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo uma duas três correntinhas e vou fechar um picô tá com um ponto baixíssimo da mesma forma que eu fiz aqui tá uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo vou repetir novamente o picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas e aqui no ponto alto eu vou repetir novamente um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou fechar um picô um ponto baixíssimo tá uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo agora eu vou fazer correntinhas tá pra ficar aqui assim ó desse jeito aqui ó tá então aqui eu vou fazer a metade depois eu faço a outra metade então eu pro meu tamanho eu vou fazer uma duas três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Se seu dedo for maior, né? Mais gordinho, então, você faz mais se for mais fininho, você faz menos. Tá, e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, né? Fazendo como se fosse um picô, tá, assim aí eu continuo três correntinhas. Aqui no ponto alto, um ponto baixo, um picô de três correntinhas, fechado com um ponto baixíssimo. Três correntinhas, e aqui no espaço, um ponto baixo, um picô, e assim eu vou. Então, quando completar aqui, não contando daqui, tá? Contando daqui, ó, desse picôzinho. Daqui até aqui, eu vou fazer cinco picôs. Aí, eu volto mostrando pra vocês. Então, aqui tem a argolinha de sete correntinhas, aí eu fiz mais um, dois, três, quatro e cinco, tá? Cinco picôs, tá? Então, agora, eu vou fazer assim, uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço, faço um ponto baixo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas, vou virar aqui assim, ó. Desse jeito, tá? E vou pegar aqui na argolinha. Aqui, ó. Na argolinha e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Ok? Então, agora, vocês esticam aqui o fio e experimenta pra ver se cabe no teu dedo ok tá bom aí se for necessário você pode fazer maior aqui já aproveita tá bom então aqui eu fecho com um ponto baixíssimo e continuo uma duas três correntinhas então aqui no ponto alto um ponto baixo um picô fechar aqui com um ponto baixíssimo uma, duas, três correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo e faço novamente o picô, ok? E aqui eu faço três correntinhas para terminar. Quando eu for terminar, eu tiro aqui a minha agulha, viro o trabalho assim, desta forma, pego aqui o ponto baixo onde eu iniciei e puxo a cordinha aqui para trás. Assim. Tá bom? Aqui eu faço uma correntinha e corto meu fio. Então olha só como ficou, tá? E para vocês que fazem crochê para fora, quando for dar algum mimo, né, para as clientes, vocês podem estar fazendo esse anelzinho aqui dando de presente. Elas vão ficar muito, muito felizes, com certeza. <risos> é uma gracinha, né? Então é isso, se vocês gostaram, deixe meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.